Pô, na cadeia foi foda, o Isofranco me levou para fazer um negócio ao vivo. Fazer um repórter. Não, não, não. É... é. é. Porque eu era um jovem para dar um bom exemplo para os jovens, pô. Então, em Bangu 1, uh, lá, porra, a cadeia mais foda. Falou assim: vamos entrar ao vivo, atenção, 10 minutos, senhor portiretor. Vamos lá, agora, 10 minutos, 8 minutos. Atenção, atenção, atenção, o segue o Serginho. Serginho, atenção, não quero uma palhaçada. Ela, é, é, é, é Bangu 1, uh, é, pô, é, muita responsabilidade. Penitenciária perigosa, 5 minutos. Atenção, equipe, vamos entrar ao vivo, 3 minutos. Serginho, é com você, é confiante em você. 2 minutos, 1 um minuto. Vai, a câmera veio ao vivo. Eu olhei a câmera. O crime não compensa. Se você é jovem e pensa em cometer o um crime, não faça. Porque sua próxima moradia poderá ser essa. Quando eu faço assim, para mostrar lá, a cadeia toda fazendo assim, ó, todo mundo assim fazendo assim, ó. Todo mundo assim com a mão, fazendo assim. Aí eu falei, glu glu glu, glu obrigado. Glu glu glu glu, glu. porra, irmã, tá lotado, palhaço, tá lotado. Aí eu falei, lotado? Lotado de não alegria. sucesso que tava fazendo sucesso. Que tá porra, porra meu irmão, maior sucesso da minha vida, meu irmão. Em vez de uma cadeia toda fazendo glu glu pra mim. Eu, aí eu falei, porra, obrigado, glu glu. Falou, glu glu, porra, obrigado, irmão, tá, gente. tá lotado, palhaço, tá lotado. fez lotado Tamo no hype, é todo mundo fazendo glu glu. Eu falei, lotado de alegria, pô, quem é que não faz... Que Aí o Hilton Franco, que merda <risos> é essa imensível, ele tomou a homenagem ah, da minha que vida. Que maravilhoso. Omena... Isso é sucesso. <risos> Fazer sucesso, sucesso aqui fora é uma coisa, pra dentro é outra. Imagina, pô. A cadeia toda fazendo <risos> glugu pra mim, pô. Fiquei suspenso Fiquei quatro programas por causa dessa. <risos> vez, ah! porra. Ele porra. falou assim: nosso programa é sucesso aí. Todo mundo uh, fazendo um glugu. -glu é, glu -glu porra. Os caras aqui tá cheio. É. Aí ele achou que eu tinha feito de sacanagem, que eu tava fazendo é. piada. Eu falei: porra, Wilton, eu vou adivinhar isso, bicho. É lógico, cara. Pô, tá maluco, pô, meu irmão? Porra. <risos> mas foi uma fase boa, que aí eu aprendi tudo eu, mas... <risos>